Neste espaço temos amar a Deus sobre todas as coisas. As coisas estão aqui fora. Aqui não há coisas, aqui só há amar a Deus sobre todas as coisas, tudo o que está fora. É esta a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. A paz, a palavra paz, na verdade, é completo. O que é ser completo? Quando nós estamos a amar o Senhor, temos a tal união. Estamos unidos, aí estamos completos, aí temos a verdadeira paz, a paz que Cristo deixou para nós.